Olá, olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao nosso workshop de hoje. Eu sou a Joana e quem nos tem acompanhado sabe que reservamos este dia para os mais novos porque o Dia da Criança está aí a chegar e nada como um projeto diferente para fazer em casa, com a família ou até, quem sabe, na escola, com os amigos. O projeto é muito simples e junta duas coisas que todas as crianças adoram, que é brinquedos e sujar as mãos. É ou não é? Então, preparem os vossos mini jardineiros. Para um chiqueirinho uh, muito divertido, mas também muito gostoso. E quem mais para apresentar este workshop que não é a nossa convidada de hoje, porque é impossível falarmos de mini-jardins sem falarmos dela. Portanto, ela está de volta, é a nossa fantástica e sempre doce Elizabeth Milani Bem-vinda, oh, obrigada. Obrigada, Joana, volta. muito obrigada. Está tudo bem contigo? Ah, tudo bem. É sempre tão bom voltar onde já fomos felizes. Tudo bem. Então, <risos> e temos aqui mais um projeto muito super fofinho. Vamos fazer um mini jardim num brinquedo, brinquedo reciclado, exatamente. reciclado, reutilizado. reutilizado. Exatamente, pensando no dia da criança e aproveitando estas arrumações de primavera mais profundas que temos em nossas casas, tentar pensar na segunda vida que podemos dar a um brinquedo que já não usamos muito. Está uhum. lá no fundo do baú não vai para o lixo, mas também não tem grande utilidade no, no atual, não é? Portanto, a ideia será sempre aproveitarmos um brinquedo e dar-lhe uma nova vida, reutilizar. Portanto, ter a consciência do objeto e, e aproveitá-lo para lhe dar uma nova vida e dar uma nova funcionalidade. Uhum. Portanto, aqui a ideia será sempre aproveitar algo para criarmos a nossa o nosso, nosso mini-valo, é. neste que caso. Que características é que tem que ter o brinquedo para no, As características vão sempre depender muito do tipo de planta que nós vamos plantar. Uhum. Nós agora optámos por usar hortelã, uma uhum. erva aromática, e, efetivamente, uma das coisas que é necessário e sempre essencial é que o brinquedo seja à prova d'água. Portanto, uhum. se ele não for à prova d'água, a parte de baixo deverá ser forrada com um saco de plástico, por exemplo, sim. para que não, não danifique o material, seja ele de metal ou de madeira. Portanto, criar uma resistência para que ele possa suportar a rega da nossa um planta. um peluche, por exemplo, temos que pôr um, plus, <risos> um mas, copinho lá no meio. Com um copinho lá no qualquer meio, coisa sim, para evitar sim, que ele alargue e que se estrague, claro. Muito bem. Dito isto, no caso da hortelã, o que é que nós precisamos ter também atenção? não ser muito fundo, portanto, estamos a ver aqui que a nossa caixa do caminhão não é muito funda, uhum. 5, 7 cm será o suficiente, mas tem que ter uma boca larga, portanto, estamos a falar de um vaso não muito profundo, mas largo, porque as raízes da hortelã são raízes que crescem em redor e vão acabar por sair, uhum. portanto, ela como é uma planta invasiva, a raiz começa a ganhar espaço. Portanto, nós podemos que haja este espaço extra para ela começar a crescer. Eu reparei que levantaste o... o tem uns furinhos ah, em exatamente! <risos> Sempre que possível, furamos o nosso brinquedo. Uhum. E podemos furá-lo uhum. com um burburinho, uma professora uma chave de fendas, depende um bocado do material que estamos a falar, não é? É essencial que uhum. estes furos existam. Diria, é essencial. Era o ideal, não é? Às ah, vezes podemos não querer furar o nosso Sim, brinquedo, um brinquedo de estimação. Sim, é ah, yeah. Pronto. se assim for, apostamos então uhum fortemente na argila expandida e na manta geotêxtil, mas, uhum. efetivamente, o furo será sempre a melhor solução, não prescindindo das novas camadas, novamente, das, da, la, é, da leca, leca e, e da, da, da manta. Exatamente. A, hortelã. a hortelã é uma planta muito interessante, primeiro porque está sempre muito associada e há que as crianças associam muitas vezes ao refresco, à limonada, uhum. a sabores de mentol e há tanta variedade que, desde a... A nossa pimenta é a chocolate, a criança que adora chocolate, hum. é ótimo. Portanto, ela vai entusiasmar-se hum. com esta planta. Aquela que tem o um sabor mais chítrico, gosto mais de limão, gosto mais de lanche, também é possível. Há é um portanto... vasto leque pelo suco. vaso E, portanto, e é, é uma planta resistente? De facto, é uma planta muito resistente. Hum. O que ela não é nada resistente é às temperaturas muito frias. Não, não esquecendo nunca que ela é uma planta perene. Portanto, ela no inverno hum. acaba por desaparecer, as raízes continuam lá mas as folhinhas acabam por desaparecer, acabam por morrer e na primavera dá-se um novo ah, boom é. e começa então, a aparecer. Okay, estás a, colocar em uma, a falar de um fator importante, eu provavelmente se visse tudo a desaparecer, pensava que ela estava morta e ela estava pânico, Não entrem em pânico, é normal. É, normal. É, normal. é normal. Ou seja, as raízes estão lá, só que ela é perene, ela perdeu, não é a sua flor ou a sua folha, volta à primavera e, e ela, ela volta, volta a florescer. A a tá Portanto, é normal. Portanto, o que é que, é que acontece? Dura... Sim, ela dura bastante sabe, tempo. Sim. O que nós podemos fazer, efetivamente, é criar uma muda. Vem o inverno, ela já está assim, mais murchinha, já não está com esta vivacidez um toda, não é? Então eu corto. Eu chego à minha planta, faço uma pequeno, um pequeno corte, tendo sempre cortar o nosso tronquinho, vou falar uma linguagem assim mais infantil também porque tendo em conta porque o é nosso bom. target hoje, Vamos assim a um raminho e tente sempre cortar na interseção, ou seja, no encontro de duas folhinhas. Corte sempre antes dessas duas folhinhas, okay. porque assim permite que o rebento continue a subir. Consegues virar um bocadinho mais? Vamos para tentar cá, para virar aqui, vou sujar aqui um bocadinho. Portanto, Se eu tenho aqui, entra... antes das duas folhinhas. Vou usar sempre uma ferramenta limpa e desinfetada, está bem? Uhum. Portanto, tenho aqui uma mudinha pequena. O que é que eu faço? Está a chegar o inverno, a minha planta já está muito farrusca e eu vou querer plantá-la. Então, eu vou guardar a minha muda num copinho de água. Está bem? Uhum. O que é que vai acontecer? Ela vai ganhar raízes. No um espaço de uma semana, a raiz vai a ficar, ficar branca mesmo. e vai criar as suas raízes. Vai a ganhar barbas. É, exatamente. Umas barbinhas, não é? Sim. E aí sim, volto a plantá-la. Atenção, é, é colocar é, o pezinho assim, não é mergulhado dentro de água, não? não é? Não é mergulhado, é só assim. Exatamente. Só com o pezinho. Só o pezinho, é... dá. Até pode ser um recipiente, uma tampinha, não precisa uhum, ser um copo Uma tampinha um... só para realmente garantir que ela ganhe alguma raiz. É possível fazer a muda diretamente para a terra. Eu acho que para, para as crianças até muito mais interessante, enquanto experiência, eles no dia a dia virem espreitar o copo e virem. Ah, já cresceu Sim. mais um bocadinho, ah, já tem ali uma barbinha. E é muito interessante eles acompanharem Sim, o crescimento, um crescimento da planta, da planta. num da planta. Um recipiente transparente com a água, não é? Uhum. E em menos de uma semana eles conseguem fazer esse acompanhamento. Na terra não não se vê. É possível, pois. acho que é muito mais interessante fazer assim e nós próprios conseguimos controlar melhor uhum. o enrasamento da própria planta. Portanto, se nós quisermos, imagina, se eles quiserem oferecer aos amigos uma, um pezinho de hortelã deles, ela tem que ficar na água quanto, quanto tempo? Mais ou menos? Uma semana? Uma semana. Uma semaninha. Eu, então... eu acho que menos de uma semana ela já está já Já, bem, a já, já tem a ter a raiz. É. Mas uma semaninha é o ideal. Portanto, ah, o menino um isto... chega à escola com os seus pezinhos, não é? Com as suas mudas de. Podem oferecer aos uma Exatamente. De <risos> plano. Claro, e um, um pezinho mudar. deste depois desenvolve. Mas é isso é que eu ia perguntar. Depois vira aquela. Vira depois este arbusto tás tás gigante. Tás claro. É, é este pezinho que depois de plantado, de facto, cresce muito e imagino que nós agora já temos aqui um que já não tem quase nada, não é? Temos aqui uma planta, esta está muito apertadinha no vaso, mas temos uma que já tem pouquinhas folhas. Nós, se tivéssemos um vaso maior, mais largo, tínhamos aqui o substrato, eu punha no substrato, punha um bocadinho de substrato por cima e ela vai arrebentar novamente. Eu, eu olho para isso e para mim já não já era nada. tesourada. <risos> Olha, isto já está morto, vou cortar. Não, ainda vive. aliás, é. tem ali um brotezinho, não é? Portanto, se nós pusermos uma camada de substrato por cima, Qual ela é? volta, a, volta a nascer. Qual é mais ou menos a altura que atinge uma hortla? Vai sempre depender muito do recipiente onde ela está. Num, uma coisa deste género, ela 10, 15 centímetros no máximo. Uhum. Se nós plantarmos no nosso jardim, pode chegar ao um máximo 1 um metro. Ok. E consegue um ser muito é de... tipo alta. Consegue chegar a ser muito alta. Já chegaram as perguntas. Já chegaram as perguntas. <risos> Boa. Então, então vou, fazendo, Vais vou fazendo. Vai fazendo. -se. Enquanto hoje. Uh, a Paula Moraes pergunta: Tenho hortelã pimenta com hortelã chocolate no mesmo vaso. Será que não ria? É, idealmente, não. Mas se a Paula não sente alteração de sabor, uhum. não há essa questão. Ou seja, não é o ideal, mas também não é grave. a planta em si não está. Uh, não se estão a atrofiar uma à outra, uhum. porque é a mesma espécie, não é? é Porque é a mesma hortelã. Pode, é mesma se, pode de facto, diminuir, a... diminuir o sabor uma da outra. Uhum. Portanto, ou seja, elas ficam prejudicadas a nível de sabor. Se, se não for sequer uma questão muito pertinente para quem usa a hortelã, uhum. pode não ser para fins culinários, por exemplo, então ainda se não for se decorativo... Se for decorativo não há essa questão. Portanto, aqui fala-se muito mais por causa do aroma do ou paladar. do sabor, do paladar, não é? Portanto, aí... Senão, se nós não tivermos outra hipótese e tivermos aquelas duas, plantamos as duas. Plantar com outra erva aromática é que não de todo, isso é um não-não. Não. que não seja hortlã, <risos> isso é, um não, não. é que não. Assim, pronto. Mas assim, depende realmente daquilo para que a Paula usa Exato. a planta. Mas estávamos a falar ainda da altura da, da hortelã quer dizer, se eu tiver imagino, um vaso muito alto mesmo dentro de casa, sim ela Cresce em altura ou ela começa a espalhar-se para todo o lado? É, ela. <risos> é, assim, ela, ela, de facto, começa a cair, não Sim. é? Mas se, ela, se o vaso for largo, ela cai na, na substrato e, portanto, ela vai subindo. Okay. E vai subindo sempre. Também se faz a poda da hortelã. Portanto, é importante, se nós quisermos mantê-la pequenina dentro uhum. do vaso, convém ir podando, o que naturalmente nós fazemos, porque se a queremos usar para usos culinários, não é? Acabamos é sempre cortar e fazemos uma poda quase naturalmente conforme a nossa necessidade de, de uso, de utilização. E é, essa poda também acontece para nós mantermos a sua forma e, e também o seu crescimento, não ser um crescimento disparatado Sim, e que não vira, vá ao encontro. A Exatamente. A Apesar de no quintal até surgir de ter ali a hortelã espalhada por todo lado. Sim, e, e é como e eu, eu digo, ela que ela... Não, não só se sente o cheiro, que é de facto muito ativo, como de facto ajuda a prevenir certas pragas outras plantas, portanto, é uma mais-valia à hortelã, além de todas as outras características que já falámos, não é? Desde as medicinais, à culinária, à decoração, sim, portanto, a hortelã é... é, efetivamente, para mim, das ervas aromáticas, a mais rica nesse sentido e muito fácil é de cuidar. É interessante para as crianças perceberem que há muitos usos para a hortelã, então sim, a de uma sim, planta, sim. podem usar. E é muito interessante, que, por exemplo, na hortelã, a criança consegue... Há muitas ervas aromáticas e há muitas utilidades para cada uma delas, mas a hortelã é aquelas que eles chegam aqui, cortam, passam por água e metem na limonada. Eles veem aquilo a acontecer. não é? Ela não foi cozinhada e desapareceu na sopa. não Às é? vezes até na canja, eu lembro-me que a minha avó fazia uma canjinha com uma folhinha de hortelã por cima e que dava logo um travo maravilhoso à canja. É uma coisa que eles veem a acontecer. Não, ela está presente no prato, ou no refresco, ou na água aromatizada. Ela existe, ou não foi triturada, portanto uhum. é, uma, é uma coisa que eles conseguem, uma eles próprios fazer. Direta é direta. Eles associam aquela planta aquele prato ou aquele refresco, então é muito interessante. Já é que... hortelã também. É muito é bom, bom e é muito digestivo, também é calmante, portanto, íamos chegar aqui à tarde toda a falar do hortelã. Também, também podemos mastigar é como se fosse uma chiclete. Uma, chicleeta. uma chicleeta. <risos> mais ou menos. Mas, mas não comem da nossa lagarta. Ah, exato, não. não mas... Se calhar a lagarta está a mascar uma chiclete. E uma chiclete tá... gigante. Uma ela ciclo... continua. Ela já comeu uma folha inteira. Ela já comeu uma folha inteira. E aqui, ela... tá, temos... Exato. Não, e, e nem, nem vamos mexer nesta. Vamos deixar o habitat vamos dela, o... não é? Mas, vamos... mas nós vamos deixar ali a lagartinha. Mas na, na realidade. Se tivéssemos a lagartinha em casa, vamos deixá-la comer a nossa hortelã ou Não vamos deixar. Ah, Quer dizer, eu acho que depende um bocado da postura de cada um, não é? Nós podemos é pegar nela estava... e deixá-la noutro sítio, também no exterior. Ela come outra coisa qualquer, desde nos agora a nossa hortelã. Não é porque Sim. ela acaba por consumir a hortelã toda, é? Sim, ela vai consumir a hortelã toda. Hum. Ela, ela, de facto, ela já, já comeu um bom pedaço da nossa folha. Já deixou já um a barriguinha por hoje. Já deixou a barriguinha. Mas ela acaba por... Estragar a planta? Sim. Ou não? Mas voltando ao nosso plantio, relativamente à hortelã. Ah, não de todo, se houver mais alguma questão. Desde <risos> que ela não para aqui, está tudo bem. Voltando ao nosso plantio, portanto já pusemos a leca, temos o, va... o nosso vaso improvisado, não é? Com o nosso brinquedo reutilizado, já o furámos. Dá para furar chave de fendas, barbuquin ou um aproveçador, Uma coisa mais simples, o que tivermos em casa, depende dos materiais que temos. Fazemos assim uma caminha pequenina então com a nossa leca. É tudo muito Neste pequenino. Caso, porque temos aqui um espaço é. mais curtinho. E, e essa... usamos, o que é que é realmente importante? É o substrato. E a manta geotextil? Geotextil, é... sim. Pronto, vais cortar uma Já cortei. Eu até vou aqui para Se não tivermos manta. Que se pode usar... Sim, uma t-shirt velha, qualquer coisa de algodão que seja suficientemente permeável para deixar passar, deixar passar o excesso água. de água, mas não deixar passar o nosso substrato, ou a nossa terra, ah, como okay. eu gosto Deixe de chamar. A terra. O Sim, se substrato e não se terra? Porque a terra não tem, não tem ah, os não condimentos tem e não só. tem os nutrientes que... O substrato é a terra trabalhada para cada, nossa, para cada planta, é não é? Planta. E este caso, Vamos nós temos aqui a Ciro Aromáticas, Aromáticas, não é? Portanto, este saco é enorme para o que nós precisamos. Portanto, nós conseguimos daqui, de facto, plantar. E o que é que nós temos? Que temos de facto aqui dentro todos os nutrientes que nós precisamos para uma primeira plantação das nossas plantas aromáticas. Sim, para as aromáticas. Exatamente. Mas eles aqui até dizem que é recomendado para o tipo de coisa para o nosso tipo de plantas. Eles aqui falam da camomila, do manjericão, orégão, alfazema, hum. coentros, entre outras. Pronto. E de facto, em qualquer planta, nós devemos ter sempre esse cuidado, tentar sempre encontrar o substrato adequado. Isso também facilita a nossa vida, porque só temos que estar a dar. é como os suplementos, não é? No fundo, a planta é como, como o nosso organismo, não é? se eu tiver uma, uma alimentação má, a minha saúde a também não vai ser grande coisa, se eu tiver uma boa alimentação, uhum. não vou precisar de muitos medicamentos ou outras coisas para compensar, ou suplementos para compensar as falhas é. da minha alimentação, Portanto, as plantas é, é igual. Isto Tanto é outra vale coisa pena. que facilita a vida das crianças, sim, porque sim está... Sim. Sim. Tem Exatamente. Tem a comida toda já. Pronto, tem, é, só... é, tem assim no tacinha, é só pôr na colher e alimentar as plantas. E isso é de facto essencial. E o substrato é uma coisa que dura. Nós colocamos, imagina daqui a um ano, eu tenho uhum. que substituir o substrato? Nós, no, no caso da hortelã, como ela é perene, convém -se sempre fazer a muda depois. Ou seja, não esperar, porque o substrato dura cerca de seis meses. Mas como ela é perene, nós também aproveitamos, já que ela está... Sim, e vamos tirando mudas e, e depois ó, fazemos para... uma renovação total do nosso vaso com as várias mudas e podemos dar aos amiguinhos, por exemplo, ou então plantar mental, em vasos mental, diferentes. A minha plantação <risos> começou assim já a pensar nisso. Exatamente. E a terra, mas pronto, porque ela tem até essas bolinhas todas, devem ser os nutrientes acho vezes. Sim, eu. Hum. Hum, E Quer dizer, elas vão consumir esses nutrientes, vai chegar a uma altura não. em que a terra também já não tem. Sim, vamos ter, o que, suficiente suficiente para... sim, vamos ter que fazer essa muda, para não aumentar. é? Vamos ter que fazer essa no fundo é uma muda, portanto, uhum. mudar o substrato, às vezes a planta pode ser realmente muito gulosa e ela já consumiu tudo o que tinha de nutrientes no nosso primeiro substrato e aí podemos, de facto, dar-lhe umbros de nhoca, por exemplo, só para fortalecer mais um pouco. Umbros de nhoca é... é um nome... É um fertilizante, <risos> pronto, não dá de mexer. O não é um fertilizante mas é misturamos ou misturamos, podemos sim, colocar misturamos. sobre a... misturamos tentamos misturar um bocadinho nem que seja um bocadinho mais à superfície da nossa planta se não tivemos a fazer a transplantação do vaso uhum. pomos ali mais e Podemos colocar à face ou revolver um bocadinho revolver um bocadinho, a terra um bocadinho em cima sim sim sim, uns, sim um bocadinho de ums É, Muito bem. pronto é o nosso fertilizante sim, assim sim. mais simples de encontrar também nas grandes superfícies uhum. e acho que muita, eu acho que os meninos acham muita piada não é porque ai, ah, é de minhoca... E depois tentar perceber como é que aquilo funciona. Sem, os mitos acham sempre piada tudo o que é. Não, é mas, que nós não achamos tanta piada. Sim, né? mas, é, mas o, o problema é crescermos. Pois é. Não é? Uma criança estaria super, tenho... super à vontade com a nossa. Com la... aquela minhoca. Com a, com aí, a nossa, nossa lagarta verde Nós não temos te medo nenhum da minhoca. Por <risos> favor, estamos super bem com a minhoca. Não, aqui entre nós, nós demos um pulinho <risos> quando descobrimos quando que ela a... ali. Não tem... Quando ela apareceu, foi. O <risos> que é isto? Mas agora já estamos a conviver bem, não é? Já As estão, crianças já. é o contrário, primeiro ficam logo fascinadas com a minhoca. Nós vamos ganhando medos e repulsas ao longo da idade. Porquê? Porquê, não é? Que é tudo tão natural. Exato. E, e é isto também não, nós não queremos perder. Portanto, mesmo crianças que vivam na cidade, nós queremos garantir que elas têm este contacto neste direto. Contacto natureza. Nem que seja neste, neste caminhão país. minúsculo, não é? Exato. Ou no baldezinho da praia. Sim, nós podemos ter plantas dentro de casa, não é preciso termos um jardim para podermos criar uma planta. No caso da hortelã, podemos ter em casa, e essa é a ideia aqui mas devemos tê-la sempre perto de uma fonte de luz direta, portanto, luz okay. solar. Sol. Eu diria que mínimo dos mínimos duas horas por Duos. dia de sol, tá bem? Uh, o ideal, quatro, cinco horas. Mas ela aguenta bem duas, três horinhas, portanto, mas convém mesmo sempre ter sempre sol. numa janela, perto, assim no para parafante. Também como parapeito. um caminhãozinho, podemos andar com ele até ao onde estiver sol. Exatamente, onde estiver sol, horas. convém ela estar, portanto, ela obviamente ela aguenta muito bem as temperaturas altas, desde uhum. que seja regada regularmente, temperaturas baixas de todo, ela não aguenta uma geada, por porque exemplo. ela não gosta de frio, vento? O vento é. também não gosta muito, não. Portanto, ela não gosta do inverno, basicamente, pensando assim, portanto, nós temos que criar condições que sejam mais típicas de um tempo de calor na nossa casa, portanto, à frente da janela será sempre a melhor opção, ou na varanda, onde tenha algumas horas de sol, porque de facto é importante para ela. Portanto, umidade e sol. É o essencial para sol. a outra. Estas chega. duas, chega. Estas duas? Estas duas, chega para, para ela ficar assim vigorosa como está. Exatamente. Ok, Pus esta tua mantinha. Já Usa tá? a minha mantinha. Sim. Eu sou muito fiel a estas duas camadas. Uhum. Ah, eu sei que há pessoas que optam por não fazer, tem dos furos. Eu com crianças jogo sempre pelo seguro, mas vale ter a mais do que ter a menos. Exato. Porque eu não quero nenhuma Sim, criança são de foco, todo lá para dentro. Exato. Sair. Sem maldade não, é não é? Mas não, se... E depois, ah, já não sei quando é que reguei, depois volto a regar. Pronto. Então vamos pôr só um bocadinho, eu aqui, como tenho um vaso muito grande, eu até vou desmembrar um bocadinho o nosso torrão, vou turrão... sujar aqui a mesa toda, não, faz não, faz mal, não. Pode sujar pode. à vontade, a ideia é mesmo sujar, <risos> ser criança outra vez. Exatamente. Ah, tu é vais bom. encher com terra até cima. Não vou encher ah, até cima, não, porque o vaso que nós aqui temos, que vai ser aqui a nossa hortelã laranja, é de facto bastante grande e já está bastante desenvolvido. Eu até vou tirar daqui para vos mostrar. Que, mas desculpa, não vais pôr a, a terra até cima porque... Ainda não, uh, ah, porque, porque vou plantar a terra que tenho aqui. Ah, usar a terra que está no base. Ou seja, okay. eu vou ver como, Sim, é que está, como é que estão as raízes. As raízes estão assim a sair, fora. portanto ela está a precisar urgentemente mudar de casa, já não cabe aqui dentro. Então, nós vamos tentar aqui tirar a nossa etiqueta, apertamos aqui um bocadinho, e não tenham medo de puxar. é para tirar, para É, é para desenformar, não é? É quase ah, como ah, se fosse um estamos a tentar a desenformar. Ela, como está muito presa, eu vou partir as raízes. Não há, provavelmente, nenhum em partir as raízes. Não estamos é. a magoar a planta, bem pelo contrário. Estamos a fazer aquilo que se chama uma poda de raiz, que faz com que ela depois possa crescer seja, de uma forma mais liberta, ou seja... É como cortar o cabelo? Não. É quase <risos> é como cortar o cabelo. Ela depois volta... Pronto. Epá. Nós hum. temos aqui uma menina muito aflita, não é? Portanto, eu vou... Abrir, ela ainda está com muita água, que é bom sinal. Ela disse que ela está muito aflita porque tem as, as raízes... Tem... As raízes já estão aqui há muito tempo neste vaso, portanto, como ela é muito é, vivassa, ela cresce muito uhum. rapidamente, que é uma vantagem da nossa planta para com uhum. as crianças, que eles veem o crescimento real a acontecer, o que acontece é que como ela só tem este espaço, ela vai andando Nessa à roda, anda à roda, à roda, roda, roda, a roda, tipo carrossel, quando já não tem mais espaço começa a sair, porque é só, raízes, é só e... raízes. Portanto, nós vamos fazer esta podazinha de raiz. Eu sei, parece é que é, que assim é muito é, violento. Exato, parece Mas não uma é. coisa agressiva. Mas há muitas pessoas que se queixam realmente quando compram uma aromática, dela morrer pouco tempo depois estando nesse vaso, se calhar é porque não pode... Uh, sim, nós temos que dizer, sempre tentar tem mudar... condições para crescer nesse lado? Ela vai continuar a crescer, mas para fora, mas o pouso para fora não está em contacto com o substrato e, portanto, não está em contacto com a água. A ponta está muito mais longe de receber a água com que nós regamos ah. não tem contacto com os nutrientes porque está pendurada. Portanto, isto não é propriamente uma daquelas plantas que possa estar pendurada, não é? Não é uma... Mas o ideal, então, é sempre... Se nós comprarmos uma eu compro aqui uma aromática, levar para casa, não é e deixar... e mudar de vaso. Mudar sim, de vaso. sim. E o que é que eu tenho que ver quando... Se vou comprar uma hortelã, o que é que eu devo observar na hortelã para escolher uma hortelã saudável, boa... <risos> se, tiver minhoca, se tiver minhoca, se tiver, minhoca, se tiver, minhoca, se tiver se esta larvazinha está ótima. <risos> é ótima, ok. Ah, a primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer quando escolhemos a hortelã é, de facto, escolher a hortelã que mais gostamos. Uma criança que não é fã de chocolate estar a comprar uma hortelã, Chocolate não, é não faz bom. muito sentido, não é? Portanto, acho que isso é. A primeira coisa é escolher a planta que queremos. Procurar-nos plantar uma coisa que afinal não gostamos uhum. é o é, é passo errado, não é? É logo andar Sim. para trás e há uma desmotivação e um desinteresse da parte da criança. Em termos práticos. Tentar sempre comprar uma planta que não esteja com uma raiz tão apertadinha, não é? Depois temos este trabalho então, também associado. puxá-la um bocadinho para ver. É, é para ver, sim. Ela, ela aguenta puxar, estavas a dizer há bocadinho. Aguenta, aguenta, é aguenta. Ela aguenta tudo. É, não é preciso ter medo de mexer nas plantas porque elas são bastante resistentes. São, são. E, e é, e é realmente necessário ter esta força. Convém de termos atenção às nossas funinhas, não estão é, muito é, amarelas. Uh, se não tá... está o facto destas estarem mais mortiças, ou de estarem nós agora como... com uma poda não é uh, e vamos dar-lhe um novo ar, ou seja ela fica logo mais arrebitada e fica com um aspecto então, isso não é mais a razão agradável. para descartar uma não. O... Não. aliás nenhuma não, razão tá. é válida para descartar uma planta João, já, pumba, já ou seja okay. comprar estas plantas neste estado estamos a dar-lhe uma oportunidade porque esta mais do que a outra que está em perfeitas condições, esta sim precisa de esta sair. Esta precisa de, Portanto, de ajuda. Portanto, havendo esse, esse, esse cuidado e essa intenção, nós estamos a ajudar a nossa plantinha, não é? Pronto, eu vou tentar ainda continuar, temos aqui um trabalho muito árduo, de facto muito, ela... Já agora, não, não sei se vais falar mais à frente, mas existe? Existe? aquela plantinha que tu, estavas a, que tu tiraste há a bocadinho, a plantinha, não, aquele pezinho. Sim, o pezinho, do nossa muda. seria o processo exatamente igual, a leca, a terra... A leca, a terra, a... um buraquinho... Um e, furinho. e um furinho, <risos> e pomos a nossa planta, a planta lá. regámo la muito bem regada, porque todas as plantas, sempre que mudam de vaso, devem ser muito bem regadas, e a hortelã sim. também. E o que é que é muito bem regada? Eu faço sempre esta pergunta porque é... Sim, para mim, porque é sempre muito relativo, saber não é? O que Há um saber empírico, não é? Que isto é o, é o saber da experiência, mas vai depender sempre também muito do, do, do recipiente ou do contentor onde ela está. sentir -os. Sim, está... ele tem que estar sempre úmido, o solo, o, solo não é? o nosso substrato tem que estar sempre úmido, mas não encharcado. Ou seja, eu tenho que sentir que ele está úmido, uhum. mas que se eu apertar que aquilo não, aqui ele não vai escorrer. Agora. E agora, vou só sacudir aqui um bocado as minhas mãos, também temos sempre a opção de algo deste género, que são os testezinhos que há, que nós colocamos no nosso substrato no nosso vaso, não ocupa espaço é. nenhum que é muito fininho, portanto nós colocamos e ele vai mudando de cor conforme a necessidade de rega da nossa ah, é planta. Assim é mais fácil. É uma pequena batata É mais funciona. fácil, é uma batata para começar, porque depois sim, já começamos sim. a perceber. Não, e é muito interessante que a criança tem isto como guia, mas depois põe o dedo, não é? e percebe. OK, então quando isto sim. está muito verde, ah, então o substrato está nesta ah, condição. Exatamente, já ah, já está branco, ir. já tem que regar. Então isto quer dizer que o substrato está mais seco. Como, é, como é que é o substrato mais seco? E, de facto, podes usar este tipo de, de soluções e de ferramentas para, a é nossa, para ajudar inicialmente na nossa rega. Eu vou tentar fazer uma loucura. Eu vou tentar plantar hum. tudo e, e depois or -toda. explico a hortelã toda. Ah, ela tem espaço aí para...? Tem, eu vou pôr mais substrato, hum. porque ela aqui, apesar de tudo, tem mais espaço do que tinha ali, não é? E pões o substrato depois, ou seja, tu fazes uma caminha com Sim. um pouquinho... porque eu não sei que, que espaço é que ela ia ocupar. Portanto, eu faço um bocadinho de substrato, uhum. ponho a minha planta, e isto aplica-se a todas as plantas que nós queiramos pôr em vaso ou floreira e, ela volto, leva sempre esse... e depois volto plantas, a, leva a sempre pôr mais bonito. substrato, até a nivelar o é, uhum. nosso vaso. Ou seja, não é... não é pegar exatamente naquilo que está ali, porque eu por mim fazia um buraco, punha a planta, tapava e já está. Não, convém sempre desfazer um bocadinho, sim, criar sim. esta... Isto é o torrão, portanto aquilo que eu estive a desfazer é o torrão. Uhum. Convém sempre desfazê-lo para libertar as raízes, pois para, elas, para elas agora poderem se expandir no novo vaso que é ligeiramente maior. Também não convém comprar vasos muito maiores. Compramos sempre um bocadinho maiorzinho. Ah, ou seja, isso é importante. Ou não, é não, ser... se não vale a pena. por pôr uma hortelã... Coisa bem. No caso da hortelã, ela se até Sim, agradece, ela não se porque aponta, ela vai que por ali um adiante. Fólico, não é? mas... Mas, mas depois para fazer a muda é muito mais difícil, ou para transplantar, ou para... Uhum. E assim fazemos sempre tudo no seu peso e em sua medida. Olha, o senhor Pedro Souenans, espero não dizer mal o nome. <risos> boa tarde. Ele diz, também podemos usar suculentas desta maneira. Suculentas desta maneira. Esta maneira deve ser uh, de, de pôr no, uh, de no, no, no caminhão, num, num Claro ou, que, ser, num que sim. Claro que sim. Aliás, a minimu, não é? Que é o meu projeto. Uh, desenvolve exatamente projetos nesse sentido. Portanto, nós aqui temos o fato de plantas que são para consumo. Enquanto que as suculentas não, não se comem, não é? Mas são para decoração, portanto são ornamentais. E faz todo o sentido podermos usar, inclusive, a brinquedos mais pequeninos. Sim. Quando... Tivemos um brinquedo mais pequeno. Não é? Isto é quase um vaso com nós temos a ver com cima. uma suculenta. E posso fazer um jardim de suculentas. Não vizinhos, todos os meus vizinhos, né? dos meus copinhos de criança, não é? Portanto, okay. tem furinhos e tudo, portanto, não tenho essa preocupação. Vem... <risos> esses brinquedos são... já parece que já vêm todos preparados para isto. <risos> e, portanto, de facto, é ótimo porque nos permite não ter podemos... um mini jardim de suculentas ou de catos, uhum. reaproveitando e reutilizando sempre o brinquedo que temos em casa e que ficou lá esquecido. Portanto, é muito, muito interessante a reutilização destes brinquedos. Para dar-lhes uma nova vida, literalmente, porque é a vida depois da planta que cá fica. Então e tem brinquedo dura mais tempo na nossa vida. Dura. Dura. E, não, e valorizamos, não é? E valorizamos, e valorizamos o valorizamos brinquedo, não é só mais um bocado de plástico ou outra coisa qualquer que está ali ao canto. Está a passo espaço. É, aqui damos-lhe uma nova vida e eu acho isso muito interessante. E, eu não e não acho que eu... hoje em dia. Desculpa. Não, eu ia dizer só que hoje em dia a geração dos mais pequeninos está mais consciente e temos que aproveitar uhum. essa consciência. Desse, desse desse cuidado e dessa atenção que eles têm para se sentir a fazer mais e melhor e portanto Fazia nada melhor do que o próprio brinquedo que é uma coisa que eles diz algo e que exatamente. eles próprios pensam mas eu quero realmente dar este brinquedo à planta e não quer é uma reflexão da parte da criança e sim, ela vai dizer, ela vai sim estar eu quero a, a dar a deixar de, de, de, de mesmo que não que não já não use o brinquedo mesmo não usa. é sempre aquela sensação de perda não é ok Vou deixar de poder pegar, pegar nele e vou... vou ou seja, a obriga a criança também a também refletir a essa... sobre a sua relação com o brinquedo ou com os vários brinquedos. calhar até chegar à conclusão que se tem brinquedos a mais e que se calhar metade deles daria para vaso. Exato, depois <risos> o quintal todo, se tiverem um quintal, é só brinquedos cheios de... Exatamente. De eu não sei se, se o Pedro estava a perguntar também se, ter nessa se, questão. Uh, se seria uma questão de, por exemplo, misturar suculentas com as aromáticas, se era possível... Isso, ah, já não é possível. Pois, isso já não é possível. Porque a suculenta não gosta nada de água, porque é uma planta assim é meio do deserto e esta nossa gosta muito, muito de água. Portanto, gosta o poejo é uma coisa que está próximo da água, portanto o poejo faz parte da família das hortelãs, portanto são plantas que exigem muita água, uhum. não encharcar, é lá está, mas muita água. E a suculenta é exatamente o oposto. Portanto, elas então, vivem em habitats andar diferentes, bem. não se iam dar bem, iam ser as piores inimigas. Iamos ter uma batalha misturar? de plantas. Não. Não. e Neste caso, iria ganhar claramente a nossa hortelã. A Natália Mendes pergunta... Que planta é essa? Porque a Natália só entrou agora. Então, Natália, esta planta que nós estamos a plantar é uma laranja, certo? E cheira, cheira tão laranja, bem! Laranja. É assim que se faz, não é? uma jurica é assim que se faz. Assim não, basta só tocar na pôr, cheira muito bem, é ótimo. Cheira muito bem, é Agora podemos fazer é? inveja, não era? Exato. Ah, Nós estamos aqui Ai, com esse cheirinho bom. Não, mas é verdade. Nós estamos aqui com um cheirinho <risos> maravilhoso que é em casa, infelizmente, não podem sentir. Mas agora com esta actividade já vão poder. Exato. Vêm buscar uma hortelãzinha. É, é, é porque o cheiro espalha-se pela... Espalha -se, na cozinha se então sim. Sim, é. Sim, é. E o verde, quer dizer, uma casa que tenha verde é logo uma casa naturalmente muito mais fresca, aquela sensação, não é, de frescura, uhum. de abrir o pulmão. É. sempre. sempre o... Sim, o refrescar, não é? E o renovar o ar. E, e no caso da Hortelã, como tem sempre este cheiro muito fresco, do mentola ou citrino, de facto é maravilhoso. Portanto, sim, nós somos umas sortudas em estar aqui a trabalhar com a Hortelã neste momento. É uma estar aqui. <risos> Exato. Oh. E agora eu te fazer uma pergunta, um, porque tu há um bocadinho tinhas de falado destes pés e Sim. Neste caso tu vais cortar ou podias por exemplo pôr aqui o substrato em cima, como tinhas dito há pouco? Eu posso pôr o substrato aqui em cima, consciente que ele pode entornar um bocadinho, estamos a falar de uma ah, criança okay. que vai mexer, não é? Mas vou, posso cortar aqui na ponta, não é? Já não chega a água. É esta então pronto agora não estou a ver esta ponta esta está morta esta ponta já morreu Ou seja, estas já aqui não vão se eu agora tivesse ah, uma... estas aqui ainda podem melhor. vir daqui. se eu agora tivesse de facto um vaso maior poderia colocar ela em terra em substrato uhum. não era e ela ia começar a criar raiz aqui e depois fazer aquele efeito que a hortelã tem, não é de tapete. Ah, ok. De, Portanto, assim. ela realmente expande-se muito na horizontal, além de, também, de crescer para cima, também não. se expande na horizontal. Sendo, estas coisinhas minúsculas que estão aí vão dar... Vão dar muito hortelã. É. Sim. Okay. Por acaso, eu até tinha reparado, acho que era nesta, que tínhamos... Não, não temos... Em termos de floração, é importante nas ervas aromáticas se cortem logo os brotos tirar aqui algumas que estão secas, que se cortem logo os brotozinhos da flor, porque de facto, depois perde a característica do, do aroma pois, da, da é erva tantes, aromática. É ela sim. floresce, certo? Ela, nós sim, Estou sim. a ver assim, mas ela tem uma flor... Tem uma flor, como todas as plantas, quase todas é têm uma, planta, da, uma da florzinha, da flor. não é? Mas de facto, nós mal percebemos que ela está a florescer, devemos cortar então o brotozinho da, da nossa própria flor para evitar que ela cresça. Oh. Não tenho aqui não um é exemplo. Não é maldade. Sim, não é maldade. Bem. Ela pode crescer e nós temos a nossa e planta como é que com é? flor. Conseguimos perceber bem que é um. Sim, sim, sim. Acho que sim. Vou só tirar. É, é uma bolinha. Tô, eu bolinha aqui com... É, são umas bolinhas por, por acaso aqui que não tenho nada. Eu vou só tentar limpar um bocadinho Olha, mais estou que a que planta. Eu vou perguntar novamente, mas eu penso que já, já respondemos. Não se faz se mal. Se pode fazer este, este projeto com suculentas em vez de aromáticas. Sim. <risos> Ou seja, sim. qualquer planta. Qualquer planta, acho é... que sim. Se... Não uma abóbora, não é? Hum. Se calhar qualquer planta pequenina que possa que encaixe num. É sobretudo, encaixe, é, exatamente. Quando tem nós temos para se desenvolver, temos de pensar que qual é o tipo de raiz que essa planta tem. Suculenta, dá-se muito bem em, em, em copinhos pequeninos. Portanto, a raiz também é um bocado como a nossa é é planta é anda, roda, não é? Portanto, procura os nutrientes andando à roda do vaso. Hum. Portanto, aguenta muito bem em espaços pequeninos. Portanto, um brinquedo é perfeito para uma suculenta e a nível de decoração também. Eu até posso falar dos catos, que tens umas necessidades que uma suculenta Com catos Explica. e crianças é preciso ter algum cuidado, não é? Usar umas até luvas ou folhas de jornal para a criança não se picar. Uhum. Exceptuando essa questão do, do picar, o cato também funciona muito bem como o um jardim dos cowboys, do faroeste. É muito engraçado usarmos um brinquedo com esse nossa, efeito. Ou seja, de facto, funciona muito bem usar as suculentas ou os catos para oh, meu Deus, a nossa nutrição. Olha, já são 2,45, mas... Ah, já... não, ainda não acabei de plantar! vamos acabar de plantar uns santinhos. Um... E nós, quando fazemos então, as coisas com amor, colocar. demora mais tempo. Exatamente, fazer sempre com amor. <risos> com muito carinho, com muito cuidado. Portanto, é, agora vais colocar o resto da tempo. Vou. Tenho que ter um bocado Enfim. de atenção, porque o meu caminhão é um bocado inclinado, é. não é? Portanto, aqui leva mais substrato, aqui vai levar menos. E é, é possível a planta começar a... Não é como uma era que se vai enrolar aí? Não é território? como... Não, não se vai enrolar, mas vai sempre procurar... Se houver substrato, Quando vai sempre procurar. Só, só se só eu agora enchesse o caminhão com substrato, ela acabaria por entrar... Não, é ela não vamos acabaria fazer por isso entrar. aqui, mas não. também seria então, mas não temos okay. muito okay. tempo, infelizmente. Deixamos é é fazer que... uma pergunta rápida. Está uh, a plantar a hortelã? Quando é que eu posso cortar... Imagina que eu transplantei hoje, ou plantei hoje é melhor... Sim, plantar. mas antes, é? antes, temos ah. que regar. Ah, ok. Se não, ficamos sim, com... <risos> Senão não ficamos com o processo concluído da nossa rega, da nossa plantação, está bem? Sempre que plantamos, inclusive as suculentas, uhum. que não são amigas da água, devemos sempre regar. Uhum. Não muito, porque nós temos aqui pouco espaço e o nosso camião, uhum. mas okay. um bocado. Pronto. Pronto. E como bem, não ser nada de fora? Por é, temos... ainda não. <risos> Temos as, uh, a manta já e a Leica. Exatamente. Então, eu ia-te perguntar, depois, agora vais só fazer a limpeza, não é? tipo para com bonito uh, Quando é que eu posso começar a tirar folhas para o meu refresco? Tenho ali uma limonada e quero pôr uma folha de hortelã. Eu posso tirar logo? Não. Assim, nós poder tirar logo podemos. Uh, não é aconselhável, porque ela acabou de mudar de vaso e de substrato. Portanto, eu diria que um assim, tempo. uma semaninha, só para ela se habituar à casinha nova, não é? Uhum. Tem muita coisa nova agora, ganha umas rodas e tudo, sim, portanto é muita novidade, é muita é, novidade para a nossa um planta. Mas quer dizer, se tiver mesmo que ser tiramos, não é por aí, convém sempre é realmente tirar só o pedacinho que nós queremos uhum. e nunca tirar mais do que um terço. Pois é, isso que eu ia perguntar. É, então, tirar não, uns não, é, Tirar aos pouquinhos, não é? É. Nós nunca tirar uma muito Não todos os dias e pôr uma hortão todos os dias, não vamos dar cabo da de planta. Deste tamanho, sim. Deste tamanho, sim. Tiramos, cortamos sempre com uma ferramenta, com uma tesoura, por exemplo. Aqui, se calhar, explica melhor. Aqui no cruzamento de duas. Ai? Aqui no cruzamento de duas. Sim. Cortamos por aqui assim, que é depois ela continuar a crescer. Okay. Se ficar só pauzinha, um é mais difícil. duas, cortar... é. Eu, pronto. Esta linguagem assim, mais simples. Assim, senão é para, nós, para que todos possamos okay. entender. Ok. Pronto. Isso algo assim. Muito, olha... A gente está sempre, o tempo passa sempre a correr, nós estamos preocupadas com o os... sim, mas conseguimos concluir o projeto, Foi aqui, que é um acho acho amoroso. Que não ficou nada por, por explicar. Uh, muito importante, depois colocar a hortlã ao sol. Vamos, vamos fazer isso. Vamos fazer isso então. Portanto, temos aqui já um e agora iríamos colocar o nosso para apanhar a luz que ele precisa, não é? Tão amoroso. Tão amoroso. E dá logo, que fica, fica logo um aspecto diferente. É incrível. Valeu completamente. E quando elas começarem ali aqui. Elizabeth, o tempo passa tão rápido. Muito obrigada mais uma vez por teres vindo. Adorei o teu projeto. Foi super giro. E falta a limonada. Ah, certo. Não, obrigada. De falar assim, eu vamos. para a nossa limonada. Bora? Tu tratas do limão? Eu trato da lá. É cortar as rodelinhas, certo? Sim. Duas rodelinhas. Duas rodelinhas de limão. Bom, ok. Está uh, bom assim? Vais lavar a hortelã? Vou passar a hortelã aqui por água. Para mim é sem minhoca, só de sempre Ai, que cliente tão exigente que eu tenho aqui no meu quiosque de limonadas. Ah, já tenho aqui as duas vorelas. Vou passá-las só por água. Só para garantir que de facto não temos okay. proteína extra. Não queremos proteína. <risos> só a limonada. Vamos pôr... Que bom aspecto! É sim, que bom aspecto! Hum. É, tem um ar super fresquinho. Gostei. Acho que depois disto nos vai saber muito bem. Acho que sim. Uma rolinha de limão. É assim? Olha que bonito! Tcharam! Isabel. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Muito obrigada a eu. E olha, até à próxima. Agora nós vamos ver a nossa lunada. <risos> uh, não percam no próximo sábado o nosso próximo workshop, que é sobre Hortas Urbanas. Até à próxima!